Salve galera, já se inscreva no canal, deixa seu like E mano, já pergunto logo diretamente pra vocês Mano, eu tenho certeza que vocês já assistiram Chaves, mano Mano, Chaves fez parte da infância de todo mundo, cara Não, mas é o que? Na minha opinião, eu acho um dos melhores seriados que existem Querendo ou não... É um, mano, dos poucos que você assiste 300 vezes E as 300 vezes que você assistir, você vai dar risada Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre coisas que só acontecem no seriado do Chaves, mano Que só acontecem na vila Mano, professor que fuma na sala de aula É, realmente é um absurdo Mas isso não é tão impossível Em faculdade acontece isso, é normal Dependendo da faculdade que você vai, é normal isso Mas realmente, é um absurdo Fumando fumar no do todo do lado das crianças Crianças brincando com uma carabina de verdade eu sou uma droga no chão, mano. Eu brinquei muito com a arma de chumbo quando era mais novo, mano. Né? Arma de chumbo, estilingue, mano. Bomba! Eu, nossa, eu era uma criança tentada. Uma criança literalmente apanhar de um adulto. É, isso é foda mesmo, porque realmente acontecia, mano, em todo episódio da série, mano. O cara nem pai era, tá ali Não, e na... nem pai era. <risos> isso, isso que Detalhe, eu acho a coisa mais engraçada são os efeitos sonoros do Chaves. Point. É, o cara bate na cabeça, PAI! mano, não faz nem sentido, mano. Uma dívida de 14 meses de aluguel, que por si só não existe. Seria despejado bem antes Mas durante todos os anos em que o programa ficou no ar Essa dívida nunca passou de 14 meses Pior que é mesmo, né? Teve não sei quantos, 20 anos de programa Mano, e detalhe Curiosidade aleatória, assim que eu lembrei Você sabia que, tipo, o Chaves, ele não morava no bairro? Ele morava na casa de alguém da vila, mano né? E eu acho a coisa mais da hora também Era aquela vila de trás Porque poucos episódios mostravam a vila de trás Você lembra disso? Eu, eu achava sensacional Não é que não mostrava diferente Eu achava já mó da hora E, eu, e outro detalhe, outra curiosidade legal ele Chavo não, tipo, não é um nome É um apelido pra O Menino ou seja, a gente nunca soube o nome do Chaves, mano. O cara, se madruga, teve mais empregos que Jesus, mano. Já pode começar? pensar já teve emprego pra caralho. Ele foi inteiro Ele foi pintor, vendedor de churros, churros. Churros? Ele foi vendedor de Eu Jesus. quero churros. foi de professor temporário, tipo, professor, Sim. Ele, A gente pensou mais atenção na aula dele. Papo de 10. Javaris. Ai, <risos> É muito bom, Chaves, cara. Gesso por cima da roupa. É, realmente, isso é um absurdo mesmo, cuzão. Criança usando violões como raquete. Não, e pior que eles batem assim, ó. E fica assim, ó. Raquete excelente. Professor que pega mãe de aluno. Isso não só acontece no Chaves, não. Isso acontece aqui na vida real, sim, cuzão. Um símbolo completamente errado em um campo de futebol. Que absurdo, cuzão. A pop tá olhando assim. Não, a pa... A pode ser assustado olhando né? Um gato voar sentado né? Os efeitos especiais pra época eram sensacionais Mas você vê hoje em dia é um negócio meio tosco Eu consigo fazer isso na minha casa, cuzão De verdade Mano, esse episódio do Saturno é muito engraçado mano. Na hora que ela fala, ela fala, quem que tá aí? Aí ele, outro gato Mano, criança com comércio Suco de limão que parece de laranja Mas tem gosto de tamarindo Mano, e pior que eu sempre tive essa curiosidade pra saber qual era o gosto de tamarindo Até meu pai ir e comprar um suco de tamarindo E realmente é um negócio muito gostoso, cara, juro pra você E, mano, criança com comércio não é só no chave. Porque eu, já antigamente na minha rua, tinha a feira dos bolivianos Que era, vinha vários bolivianos Eles se juntavam e faziam costumes que eles tinham De comer as coisas que eles tinham, vender as coisas que eles tinham E lá eu fui e vendi um monte de brinquedo do McDonald's Espanquei o preço, eu coloquei o preço lá nas alturas. Eu parecia o um serante quando os estrangeiros vêm na Copa do Mundo. Uma água, 50 reais. Eu fazia isso pros Os O cara vendendo camisa da prefeitura do Rio Purinho. É isso? Isso é tá, tá na <risos> regata. O pai e o filho sem a mesma pessoa. Mano, faltava verba, né, cuzão? De verdade, faltava verba pros Chaves, mano. O professor era casado, detalhe, é verdade. Ele sempre tava com uma aliança na mão, mano. O morador. Pobre de cortiço, contratando artistas internacionais para apresentação de rua. Mano, pior que esse episódio também é muito bom, cara. Lutar boxe com adulto. Mano, o Chaves só tinha 8 anos. Detalhe, cara. É um absurdo mesmo. O Jorge já tava logo de uns 5 anos. Ele com o Mohamed É, cuzão. Não, 8 anos, né? 8, porque ele tinha 50. Efeitos especiais realistas <risos> Mano, o engraçado desse episódio é que é o seu barriga ele cai em cima do seu cuzão. Um adulto que estuda junto com as crianças nessa Não, vai, é não é escola pública, parceiro. Vai escola pública, <risos> mesmo hoje. O aluno repetiu 10 anos, tá no interclasse, viado O cara é o Daniel Alves, do nono ano, viado de graça. Mas é isso, galera Encerramos o vídeo agora Assista os videozinhos que estão aqui do lado E lembrando um ditado super popular a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso, galera, um beijo. <risos>